3, 2, 1 e foi. Vai, vai, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esquerda. Boa, boa, caio, boa. Caio. Quem levou? Quem levou? Foi TK, eu acho. Mas tomou é TK, tomou TK. Se empatar. Porque é brincadeira.